Olá, amigos do Rio Mafra Min, que sejam todos bem-vindos. Hoje vamos para mais uma entrevista com a candidata Cláudia Abus, ela que é candidata a deputada federal. Mafra, durante os seus 105 anos, nunca teve um representante lá no Congresso Nacional e a Cláudia postula uma das vagas para representar não apenas Mafra, mas todo o Planalto Norte de Santa Catarina. E por que não dizer de toda Santa Catarina? Cláudia, que desafio, seja bem-vinda. Muito obrigada, Douglas, ao Rio Mafra Mix, por me receber, sempre dando oportunidades né, para nós podermos é, falarmos e discutirmos nossas ideias. Então, parabéns também pela iniciativa e por nos dar essa oportunidade, eu agradeço. Então, Nós estamos novamente aí, a minha quinta candidatura, Douglas, é, por Mafra. Eu digo que eu sou brasileira, eu não desisto nunca, porque nós precisamos de uma representatividade no Planalto Norte. Como você mesmo disse, 105 anos e nós não, nunca tivemos um deputado federal. Por que não ter? Né? Por que, que nós não podemos ter? É, são 16 deputados federais que nós temos no, na, no Congresso, na Câmara. É, essas pessoas, esses de, 16 deputados, não são de cidades grandes. A maioria deles nasceu em cidade pequena, saiu de uma cidade pequena e hoje representa o nosso Estado em Brasília. Então... Mafra, uma vez que acredite que pode ter, vai ter um deputado federal, vai ter uma deputada federal. Eu sempre me coloco na linha de frente para que a gente possa colocar o nome de Mafra a nível é, estadual e muitas vezes até em nível nacional o nosso nome. A partir do momento que você coloca né, o nome, você vai estar representando no Estado todo. Cláudia, quando a gente olha para a história de, de Mafra, de Santa Catarina, a nossa região a gente observa que a nossa região ela é uma região pobre, né? com poucos investimentos. Ah, em alguns locais da nossa região aqui, a infraestrutura é muito deficitária. E quando a gente olha para outras regiões, a gente vê que realmente está mais desenvolvida. E sempre que eu ouvi as pessoas comentando, é porque assim, é natural você elege um deputado, seja estadual ou é, nacional, e... Você, o federal, você elege ele ele vai levar mais recursos lá para a sua região. Mafra e a nossa região, está faltando uma conscientização nossa para eleger um, os nossos representantes. Como que você faz essa avaliação? Douglas, é, o Planalto Norte, é, nós somos 13 municípios e hoje nós não temos nenhum representante, nem estadual e nem federal. Né? Nós não temos essa representatividade. Isso dificulta muito ver recursos para a nossa região, porque os deputados eleitos, eles vão, com certeza, levar os recursos para a sua região. Então, o que, que acontece? Chega agora na, na época de eleições, o pessoal chega na nossa cidade e cada um leva assim, ó. Eu não vou citar nomes, mas leva 600 votos. O outro leva 400 votos. Já são mil votos que se levam daqui para fora. É, e assim fazem com 20, 30 partidos. Então, ganhando alguns 50 votos, outros 100 e assim por diante. Aí quando você vê, os que saem candidatos daqui acabam não conseguindo né, vencer o pleito porque foi muito voto para fora. E aí a pergunta que se faz é, esse deputado, deputada que você votou quatro anos atrás, que recursos ele trouxe para a nossa região, para a nossa cidade? Ou ele só está voltando agora pedindo voto novamente? Né? então isso é preciso saber qual foi o trabalho que ele fez pela nossa região e não adianta dizer que ele mandou um milhão de verba ah, mandou oito milhões de verba não adianta dizer isso porque isso não vai fazer com que a nossa região cresça então tem que ter representatividade forte para que a gente veja as necessidades que nós temos de fato e aí sim trazer recursos para aquela determinada situação que tem necessidade naquele momento e isso não acontece então eu acredito assim que e eu acredito nisso que nós podemos sim é, ter a, o pleito nessa nessa legislatura agora que vem. Nós temos condições desde que o povo acredite que nós podemos ter um deputado federal e um deputado estadual da nossa cidade. Porque você veja, no, no planalto todo tem poucos candidatos. Né? Mafra, algumas outras regiões, tem cidades que nunca lançam deputado estadual nem, nem federal. E Mafra... Nós temos isso ainda, de lançar nomes para vir para a linha de frente, defender a nossa região. É, a gente observa também, passando a ponte para lado do Rio Negro, também não tem essa expressão, mas Mafra estando bem, obviamente, Rio Negro vem de carona e assim vice-versa. Agora, a Cláudia também observa que há uma confusão na cabeça das pessoas dos papéis. né Você já foi vereador, inclusive, é, gostaria que você comentasse um pouquinho, você teve vários projetos premiadíssimos a nível nacional e muitas vezes é um trabalho que fica, as pessoas... não chega ao conhecimento das pessoas. né O trabalho de um deputado também não é diferente, porque se você for perguntar para a grande maioria das pessoas em quem votou há quatro anos, as pessoas nem vão lembrar para quem que votaram. né Então a gente observa que é necessário uma conscientização das pessoas, da base, para poder cobrar lá na frente. né Em relação ao teu trabalho, se puder destacar, que você faria lá, né, uma vez eleita, com as suas bandeiras e talvez discursar também, mostrar algumas coisas que você já fez quanto vereadora. É, Douglas, eu vou começar dizendo como vereadora: né? eu tive mais de 30 projetos aprovados, alguns foram sancionados pela pela administração da época, e, e eu assim, tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, porque eu sei que eu trabalhei bastante e tanto que isso foi reconhecido em forma de premiação interestadual. Um deles, é, é o nome é Câmara Sem Papel, parece né, que é uma, uma coisa, Câmara Sem Papel, o que significa isso? Isso significa milhões de economia, porque quando você vai para o administrativo e para o legislativo, são muitos papéis que se usam para assinar, para ler projetos, chega até às vezes de 40, 50 páginas, e isso tem que fazer cópia para cada vereador, para cada assessor, e aí gera um, assim, uma infinidade de de papéis que depois vão para o lixo, né? Então eu fiz esse projeto, apresentei ele, né, para a União da, da Câmara de Vereadores Interestadual na época, em 2019, e eu obtive o, o êxito de ser premiada, né, como o melhor é, ação destaque de, de melhor elaboração de projeto. E esse foi um projeto que foi sancionado pelo prefeito da época e é, foi também colocado em prática que é você hoje, com a, a questão da internet que nós temos, o é, WhatsApp, é, nós não precisamos mais. Você pode fazer assinatura eletrônica. Você precisa ler um documento, você manda pelo WhatsApp ou pelo, pelo computador. Então, é, esse foi um projeto premiado, é, gerando uma economia muito grande para o município e para a própria Câmara de Vereadores. Eu também fiz a Procuradoria da Mulher, que hoje está em atividade na Câmara de Mafra, também foi um projeto meu, que é para dar auxílio para as mulheres da nossa cidade que sofrem a violência doméstica. Também em relação a cursos, a questão da, do planejamento familiar, a saúde da mulher, também foi um projeto meu que hoje está vigorando na Câmara de Vereadores. Bom, foram mais de 30, mas eu estou falando assim alguns que são mais importantes, que eu acredito que é, tenham mais destaque hoje. É, um outro também foi em relação à causa animal, que é para que. É, é uma, ela é uma lei que proíbe o maus tratos e ela sanciona. Né? Ela dá uma penalidade, uma punição para essa pessoa que comete a crueldade. Nós não tínhamos isso. Então, eu também elaborei uma lei que vem de encontro à causa animal. É, e aí, infraestrutura: o meu projeto foi uma indicação, na verdade, que é o asfalto compartilhado que foi sancionado pelo prefeito da época. Você vê em cidades vizinhas que tem esse tipo de, de projeto em ação, que hoje praticamente a cidade está toda asfaltada, porque Mafra ela é uma cidade que não tem muita pavimentação. Então é preciso que a gente tenha é, soluções para que as pessoas não sofram com a falta de pavimentação, que traz um atraso para a cidade, traz inclusive problema de saúde. Quando o está muito, muito alto, traz problema de saúde. E também a questão da lama, quando chove, muito carro derrapa, se acidenta, as pessoas não podem caminhar com segurança, cair na rua, enfim, os problemas infinitos em relação a isso. Então, esses são alguns projetos né, é, que eu destaco nesse momento, mas tem, tem muitos aí que as pessoas podem buscar. E ao que vai se fazer na, com relação ao deputado federal, ele é um pouco parecido, mas é a nível federal. Tanto é, Douglas, que as pessoas não sabem mas quando uma lei municipal ela entra em conflito com uma lei federal, ela perde efeito. Se existe uma lei federal e você faz uma aqui que ela não, não confere com a federal, ela é anulada. E isso vem de encontro com, o quê? com os deputados federais, que também vão ser legisladores, vão elaborar leis e também vão fiscalizar. Então também é a parte do legislativo, que eu já fui, que é vereadora, mas a nível municipal e agora seria a nível nacional. Então, é, essas são algumas né, explicações que a gente faz a grosso modo, mas o que fazer lá, a gente tem muita coisa para fazer, sobretudo para o Planalto Norte. né Então, algumas leis, emendas que tem que mandar para cá, a questão do saneamento básico hoje, por exemplo, se não vem indústrias para cá, é porque nós não temos saneamento ainda. Então, é preciso que a gente faça a questão do esgotamento, para gente poder ter indústrias que tenham interesse em vir para nós. Tem uma coisa muito interessante também, Douglas, que é a questão do, do imposto simplificado. A gente sabe que te, você vai para uma cidade, o imposto é maior, você vai para outra, cidade é menor, é, o imposto é outro. Então, a gente também tem que ter uma simplificação nisso. Isso é bastante importante para nossa economia. Então, assim, falaria isso para a gente não tomar muito tempo você poder fazer outras perguntas também. Claro. Uh, inclusive para as pessoas que nos acompanham, né, deixar seus comentários, para a gente poder repassar a, a candidata também. Claudinho, como que você vê a viabilidade da sua candidatura? Ela é uma viabilidade boa, porque nós temos hoje, né, na nossa legenda, na nossa nominata, nós temos bons candidatos é, que têm condições de voto e eu acredito que sim, a gente vai fazer de um a dois deputados federais na nossa nominata. E se Mafra acreditar novamente no meu nome, como já acreditou, e declarar esse voto na urna, nós vamos ter sim condições de ocupar uma cadeira lá na Câmara de Deputados em Brasília. Você ganhando a eleição, você me recebe lá em Brasília? Mas com certeza absoluta, <risos> né? Mas isso todos os frente se quiserem ir né? Fazer uma, uma de ônibus ou de avião, fazer uma... Uma comitiva, né? com certeza. né? A gente. Você sabe, Douglas, que eu sou uma frente de coração. né? Eu sou araucariense de nascimento. E nós escolhemos Mafra para morar há mais de 23 anos. E Mafra me acolheu. Assim como eu acolhi Mafra quando eu cheguei e gostei daqui. É muito interessante isso. Porque você pode ver que tem pessoas que vão para a cidade, não ficam, vão embora. E... e Mafra é uma cidade que eu que eu adoro assim, sabe? Eu me sinto tão bem com as pessoas daqui é, e acredito que as pessoas também. Eu, eu me sinto muito benquista, sabe? É uma coisa que me. Como é que se diz assim? Eu, eu me sinto amada pela cidade, sabe? É assim que eu me sinto. Que bacana! É, eu também. Eu vim para cá há 22 anos. Sou uma frense, e um rio-negrense de coração. De coração. Fui, né? Adotei essa cidade para morar. É, Cláudia, essa vai ser talvez uma eleição diferente para você, todas as outras quatro eleições que você disputou, você teve a presença né, do professor Bus, que pintava o cabelo de rosa, né, fazia Amada. todo o engajamento, amava, é, tinha um prazer muito grande em ver você na, na campanha, e esse ano ele está acamado, uma dificuldade, né, uma, uma doença, enfim. É, como que está sendo para você esse momento? Primeiro Douglas que não foi uma decisão fácil, né? Quando eu fui novamente convidada a participar, as pessoas também às vezes elas fazem algumas críticas em relação a ah tá indo é, eu escuto, eu li né, aí ah, eu vou de galinha né, então assim, mas é um voo, é um voo, você precisa acreditar que que você não tá rastejando, que você tá voando e que você tá lutando pelos direitos de todos da coletividade, não é só o teu. E é por isso que eu me coloco na linha de frente. E o meu marido, o professor Bus, ele sempre acreditou, ele sabe, desde que nós nos conhecemos, é, que eu estudo política, que eu gosto de política, e ele sempre respeitou muito isso em mim. Ele não é político, nunca foi. Mas eu sim. E ele sempre respeitou muito isso em mim. E tanto que quando eu me candidatava, ele era o primeiro a apoiar, e o primeiro a ir para a rua, e ir para os sinaleiros, né? então não foi uma decisão fácil eu demorei muito tempo para dar resposta para o partido e ainda nos momentos de lucidez dele que vão e vem é, nesses momentos de lucidez eu perguntei a ele se eu poderia me candidatar não que ele fosse negar né mas por uma questão de respeito de convívio que a gente tem né como todo casal ou deve ter né Douglas e ele ainda como ele estava falando ele é, disse assim é complicado eu disse, mas você deixa? e ele piscou para mim e disse, certeza né? então isso me dá uma força que eu costumo dizer assim que é, uma, é um impulso do fundo do poço né? porque não é fácil você ver a pessoa que você ama que você convive há 31 anos é, no estado que ele, que ele está nós temos cuidado muito bem dele em casa decidimos por isso então, nós não internamos ele numa clínica, não temos pessoas de fora, nós mesmo, eu e meu filho cuidamos dele. E, e é isso que me dá força, porque eu sei que ele ele apoia. Né? Ele apoia, ele, ele apoiaria, estaria na rua comigo. Então, é, teve essa fala comigo, né? antes de, de perder, ter esses momentos que ele não tem lucidez. Então... Não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas é, é também, é desse momento, é, um, é como se fosse uma, é um, um paradoxo, né? É ali, da dor, que eu tiro força para estar na linha de frente novamente. Eu acho que é, é, é isso, sabe? Cláudio, chegando ao fim do nosso bate-papo, hum. queria perguntar para você uma, uma pergunta que eu gosto de perguntar, sempre quando eu entrevisto mulheres influentes, como é o seu caso, né, com uma representatividade muito grande, em relação ao preconceito. A gente ainda vive num mundo extremamente machista, é, e aí eu faço um, né, um gancho daquilo da resposta anterior que você falou, eu conheci diversos homens que estavam com as mulheres acamadas e que saíram candidatos ou, ou foram conquistar, e não por isso as pessoas criticaram ele, né, mas foi elogiado, enfim. Agora, quando é inverso, você vê como ah, o, o preconceito, o machismo é institucionalizado, aquela coisa velada, mas que existe. Né? No teu caso, você foi vereadora, tem uma expressão né, conhecidíssima né? no nosso estado, é uma, uma liderança estadual. Eu te pergunto, como que é conviver com esse preconceito, com o machismo? Como que você tem deblado essas situações? Olha, Douglas, é, realmente ele existe, né? a gente não pode dizer que não existe, porque ele existe. A gente tem que ter uma postura sempre muito firme como mulher, mostrando que tem conhecimento no que está fazendo, para que não haja nenhum tipo de, olha, porque a mulher não sabe, porque a mulher está chorando, porque a mulher está é, fazendo isso. Então, a gente realmente tem que ter uma postura bastante firme, como é várias profissões, né? a gente vê isso em muitas profissões também não é só na política mas como a política, eu sempre digo que ela é uma arena que a gente vai estar disputando poder, vai estar disputando espaço para ocupar aquele espaço então é, ela fica um pouco mais acirrada essa briga assim é, mas quando eu sofro um preconceito Douglas eu procuro é, imediatamente colocar a pessoa é, no lugar de que ela está fazendo, é, cometendo esse preconceito, que ela não deve fazer isso. Porque ali nós estamos de igual para igual, né, na política ou em qualquer lugar. Nós somos seres humanos. Eu, eu, eu gostaria tanto, sabe, Douglas, que as pessoas entendessem que nós não, não poderíamos fazer essa divisão de homens, mulheres. Nós deveríamos nos olhar como seres humanos. porque Porque nós temos as mesmas necessidades, as mesmas a gente ocupa os mesmos espaços na rua. Você precisa estacionar um carro, seja homem ou mulher. Você precisa de um médico, você está com dor. Você precisa de um médico, seja homem ou mulher. É, você precisa estudar, seja homem ou mulher. Você precisa comer, seja homem ou mulher. Então, assim, é claro que nós temos algumas condições, como a mulher tem filho, a, a mulher tem a questão da menstruação. Nós temos algumas diferenças que não nos fazem menores, e nem piores. Nós somos iguais com as nossas diferenças. Assim como a questão mesmo do, dos nossos, que eu chamo de idiosincrasia, que são os nossos humores, né? As pessoas são diferentes, tem pessoas mal-humoradas, tem pessoas bem-humoradas, tem pessoas mais fáceis de conversar, outras não. E isso nos faz diferentes já. Mas em questão de homem e mulher, nós somos iguais. Então, eu não, não consigo, sabe, quando eu vou conversar com as pessoas, é, e se ela cometer algum tipo de preconceito comigo, é, eu vou situar ela nessa situação sim, sabe. Muito bem. Cláudia, chegou o momento de você pedir o seu voto, né? Olhar para essa câmera aqui e dizer assim, por que, que o Mafrense, o morador aqui do Planalto Norte de Santa Catarina, deve votar em você? Eu, nesse momento, eu quero pedir o teu voto porque nós precisamos de uma representatividade no Planalto Norte. Nós precisamos ter essa força em Brasília. Nós não temos, em Mafra, por exemplo, nunca tivemos. E, novamente, eu estou me colocando na candidatura, colo me colocando na linha de frente e pedindo o teu voto de confiança para que, nesse momento, nós temos mais essa oportunidade. Se não for agora, é só daqui quatro anos. Então, o momento é agora, é dia 2 de outubro, você votar, Cláudia Bus, 4077. Esse é o número, esse é o nome e eu espero ter o teu voto de confiança. Peça para mais duas, três pessoas votar no meu nome, porque nós vamos conseguir esse pleito dessa forma. Fazer uma grande onda, fazer uma rede para que Cláudia Bus seja deputada federal representando todo o Planalto Norte e representando você lá em Brasília. Muito obrigada. Cláudia, eu agradeço a sua vinda, quero conversar com você mais vezes durante essa caminhada que para a gente estar acompanhando a, a, o desenrolar da campanha e já está convidada para voltar aqui nos próximos dias para a gente continuar esse bate-papo. Sempre que você me chamar. Muito obrigada, Douglas, pelo espaço, Obrigada às pessoas que vão nos assistir também pela paciência e também pela credibilidade. Muito obrigada. Eu agradeço, Cláudia. Para você que nos acompanha, muito obrigado, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais ou, ou escutando a gente pela nossa web rádio. Muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.